Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegou mais um produto aqui da Shopee Galera, eu acho que vocês já com este anúncio Caixa surpresa da Shopee Eu comprei um, uma dela e tá aqui e é surpresa mesmo galera Porque ó, não vem caixa, vem pacote E olha o tamanhozinho! R$ reais me custou essa caixa surpresa e já começa na surpresa mesmo. E o segmento de hoje, galera, é índices de eletrônicos. Será que tem o um que aqui dentro? de um smartphone, um iPhone, um computador? <risos> Brincadeira, né, galera? Vamos abrir para me ver e mostrar para vocês o que veio na minha caixa surpresa. que é uma surpresa mesmo. Porque, ó, pacote. Deveria ser, pelo menos, né? Respeitar o anúncio e ter colocado em caixa. Mas vamos lá, né? Abrir aqui... Essa aqui já é a segunda caixa surpresa Que eu trago aqui no canal A outra nem me lembro o que, que foi Depois eu vou olhar aqui no, no, nos meus vídeos Eu nem me lembro o que, que foi, galera E agora, ó Olha o que veio dessa minha caixa surpresa, galera Dois itens Ó, já tá bom, hein Dois itens, tá bom E realmente é eletrônico, já tô vendo por aqui Opa O primeiro É um pendrive Não, é um pendrive Ok, meio pesado, deixa, deixa. deixa eu ver aqui, o que é isso? Ah, tá, li aqui, isso aqui galera é um adaptador, adaptador não, é uma placa de som, né, USB, que aí, para colocar em notebook, ou computador também, que não esteja, aí dá para usar ele com aquele headset, com fone de ouvido que tem o microfone, Gostei hein galera, tá aqui ó Depois eu vou testar pra ver se funciona Um adaptador Adaptador não, desculpa É uma caixa de, uma placa de som né? USB Aí galera, aqui eu tenho um fone Vou mostrar pra vocês como que funciona Esse aqui é um headset, tá vendo? Ele tem um microfone e obviamente o um fone Aí como que pega? Notebook que não tem aquelas placas de som de entrada para esses dois plugzinhos aqui ó Agora o meu notebook vai pegar, que aí você coloca aqui, ó, lugar certinho, e vai conectar no USB do seu notebook e pronto. Aí você pode, ó, fazer um game ou fazer uma conversa pelo WebCam e de boa. Gostei, gostei, gostei desse item. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é isso aqui é o que? Um adaptador Bluetooth para som. Ah galera, esse aqui é bom hein Esse aqui é bom Gostei dos itens Deixa eu ver aqui o menino a caixinha dele Ah um cabo micro USB Deixa eu ver mais Ah tá aqui ó O adaptadorzinho Bluetooth ó, tá vendo? Tá escrito ali ó Bluetooth E só que esse aqui é P2 Ah não Aí colocando esse aqui lá no som do, do seu carro você consegue passar é, ou conectar né, o seu smartphone nele para passar a música direto lá para o carro. É, para aquele somzinho que é só P2, que não tem entrada USB, tá top. Esse aqui não gostei muito não. A comprinha aqui, galera, veio dois produtos. R$25,00 na caixa surpresa de eletrônico. É, depois vou pesquisar para ver quanto que vai dar esse aqui separadamente na minha cidade. Eu não sei, esses itens que eu nem conhecia. Principal, esse aqui é até que eu já tinha visto, mas esse aqui eu não conhecia. Então é isso. O vídeo de hoje curtinho, mostrando aqui mais uma compra Shopee, é, segmento caixa surpresa. E galera, pode deixar sugestões aqui nos comentários: qual item que você quer que eu trago aqui no canal. né Pode ser compra Shopee, compra, compra de outros sites também. É, tem muitos sites importados chegando novo aí de aplicativo. Pode deixar a sugestão de vídeo, tá galera? E se gostou, já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ajudar a gente a bater a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Então, com isso vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau!